né, Thaís? Uma nova fase na nossa vida. Um novo ciclo em 2023. É, pessoal, a gente avisou vocês que 2023 ia ter muita novidade e hoje nós estamos com uma novidade sensacional. Tô muito feliz. Cara, sensacional, né, Thaís? Top, hein? Pessoal, hoje a gente vai... Mostrar para vocês a nossa nova casa, a nossa casa nova, né Thaís? Você tá que feliz? Hein? Pessoal, a gente está nos indo lá. Estamos com a chave aqui na, na mão. A casa tem algumas coisas, né Thaís? Que a gente tem que arrumar. Algumas ela tá, é, coisas? Que ela tava bastante tempo fechada, essa casa ficou bastante tempo fechada. Mas é coisas que a gente vai arrumar, vai mostrar tudo para vocês. A gente podia fazer esse vídeo mostrando depois de estar tá tudo prontinho, né Thaís? Sim. Mas a gente quer mostrar pra vocês essa, essa fase da nossa vida, o, como, que, como a que a gente. Pegou, é, né? Como que a gente pegou essa casa, a situação. Quem olhar vai falar com vocês é louco, né, Thaís? Porque.. Sim. Mas eu espero aí que vocês vejam esse vídeo. Na verdade, Fica dá até medo de ver ela daquele jeito. Parece uma casa assombrada, galera. Do jeito que tá. Mas.. A gente vai mostrar tudo para vocês. Estamos... Para quem não sabe, a gente mora num apartamento e já vai fazer dois anos né Tiago? Já faz dois anos, vai né? Vai fazer? Alguma, vai fazer, né? É. De dois anos. E aí quando a gente mudou para lá a gente já foi com a intenção, falou se assim, a gente não vai ficar muito tempo porque quê? Foi. E aí tá completando tá Fui completando dois anos que a gente está lá e agora a gente vai se mudar. É. A gente foi fazer uma viagem para Santa Catarina, umas férias, e a gente já foi na intenção de que na hora, quando a gente voltasse, a gente ia mudar tudo, totalmente o nosso ciclo, a nossa vida, e para começar, a gente vai mudar de casa, e a gente já voltou de lá, já correu atrás, até né, Olhamos várias a gente já tava na verdade, já, né, atrás, e deu certo, e a gente vai mostrar a nossa nova casa para vocês chegar lá e eu vou mostrar. E é Deus mesmo, né é Tiago? Que é uma casa que a gente estava sonhando com ela. Estava sonhando. Pessoal, a gente está muito feliz, muito feliz mesmo. Espero que vocês também fiquem muito felizes aí, por, pela gente. Né? Essa conquista não é só nossa, é de vocês junto que nos acompanham. Quero agradecer o carinho de todo mundo que nos acompanha. E chegando lá, a gente vai mostrar a nossa nova Deixa muito like, se inscreve no canal e bora galera, bora com a gente. Pessoal, não se assustem com o que vocês vão ver assim. Chegamos. Chegamos, já estamos aqui. A gente vai arrumar tudo, né Thaís? Tem muita Sim. coisa pra gente fazer aqui. E como eu disse pra vocês, é, a gente queria mostrar a situação do jeito que a gente pegou essa casa. Porque a gente vai fazer uma transformação. É, vamos transformar, galera. Eu, eu espero que vocês acompanhem essa série que a gente vai soltar no canal aí. Da, da nossa nova vida, da nossa nova casa. Espero que vocês fiquem felizes, estejam felizes pela gente, porque, porque a gente Porque essa tá conquista não é só nossa, é de vocês também. A, a cena que vocês vão ver agora é, é meio impressionante, né, uhum. Thaís? Mas a gente vai arrumar tudo isso aqui. Thaís, mostra pro pessoal a nossa nova casa. Gente, já olhando aqui, de começo, olha esse matagal, tá do tamanho do Tiago, fica aí do a lado, amor. vai morar no sítio. Olha <risos> isso. Vamos morar aí, ah, aqui é o um portão, aqui é outro portão, não vamos mostrar a frente da Cuidado casa. tem um onço ali. Não vamos mostrar a frente da casa, né? Mas, não. ó, pessoal, aqui tem isso daqui que é no muro, né, amor? Bem bonitinho, Sim. que a gente vai podar tudo certinho. E olha isso daqui. Isso daqui tá quebrado porque o pessoal veio... Achei onde que é o relógio de água. Achou. Eles veio ligar a água lá, ó. Sim. Então aqui tá um matagal. Mas olha isso, gente. É um sobrado. Pessoal, se liga, ó. Aqui, só a gente vai explicar pra vocês como que vai funcionar isso aqui. Essa parte aqui, a gente... Como a gente pegou a casa recentemente, né, Thaís? Uh -huh. A gente não fez nada ainda. Pegamos e... a chave hoje. Pegamos a chave hoje, pessoal. Deu certo, pegamos hoje. Aqui vai ser um jardim, que a gente vai transformar isso aqui, pra mostrar para vocês, é lógico, né? Aqui é a frente. Olha a que linda. A casa ainda tem muita coisa para fazer, pessoal. Gente, muita tá coisa muito gente linda. Faz. Cara, é muito top, muito top. Esse vídeo aqui, a gente vai... Eu vou erguer o drone, e vou mostrar para vocês aqui, ó, a parte... Tomar cuidado, mostrar a frente, né, uhum. A gente vai ver se consegue mostrar pelo drone. Gente, aqui... uma coisa boa que eu gostei, porque como a gente são pessoas públicas, né? A gente fica com receio onde a gente mora é um condomínio e aqui é legal porque tem cerca elétrica e tem alarme, Alarm. né? E tem uma câmera em frente ao nosso portão lá na rua. E a gente vai também instalar câmeras aqui na casa, Sim. pela nossa segurança também. Ainda mais o processo que a gente tá passando aí, né, Tiago. É, vocês sabem, né, pessoal? Não preciso nem falar. Aqui, pessoal, é a porta da entrada, que é a nossa sala ali, que vocês vão ver depois, é a nossa sala. Aqui, né, você jardim. é. Olha e... isso, gente. O matagal que tá, meu Deus. Tem sim, tem, tem a, a uma calçada, jardim, que vai para portão, aí. que não dá nem para ver. É. Tem ah, um, buraco, é. um buraco, temos um buraco nos. Tem passagem secreta na nossa casa. É. Pessoal, vai dar tá para saber curar, se não tem alguma coisa, aí, cara. Um... Ah, um ah. Sofre, alguma coisa aí. Vai ter tá um coisa. Foi ver... quebrado aqui, pessoal, para arrumar o. Sim. Encaramento, é, e a gente tem que mandar arrumar agora Aí aqui, tem uma outra porta Aqui é uma outra porta, que entra também a sala Vocês vão entender, e gente, aqui, esse monte de porta é... Pra entrar dentro da nossa casa tem três portas Aquela ali, da... essas duas, né? Uhum. Aqui, pessoal, é a nossa garagem Olha né? isso, gente A gente vai colocar a nossa ferrada Deus pode soqueira. abençoar, pode mandar vários carros Que a gente está pronto para receber é. Se Deus quiser A casa tá toda suja, pessoal Aqui tem uma coisa que a gente pode usar. A Ferrari a gente não tem, mas a gente pode conquistar isso daqui. São ganchos de bicicleta. É, <risos> vamos e acompanhar a bicicleta do carro. Nós temos uma piscina na nossa casa. Será que eu mostro agora? Será que eu já não mostrei aqui? Será? Mano? Será? Ah, vamos mostrar, vai. Essa galera. é... Ai. Calma aí, Thiago. Essa é a nossa piscina. Nossa, é, aí. Tem um jacaré aqui dentro. <risos> Tem noção a nossa piscina? Gente temos uma piscina. Uma das coisas que fez a gente ir atrás de uma casa é assim. foi essa piscina. Porque aqui. pessoal a gente quer fazer mais vídeos pro casal furacão. É, fazer vídeos entre eu, a Thaís, o Cauêzinho. É desafio. E é uma coisa, pessoal, que a gente via necessidade. Porque a gente fica, trabalha muito, né? Então a gente não tem muito tempo pra ficar com o Cauê. Então a gente queria um lazer pra poder brincar mais com ele. Porque dentro do apartamento não tinha espaço, né, a amor? Gente, a gente é sócio do clube lá do hoje, né, Thaís? Mas já fica longe, não é ir pra maridar, ir muito. A gente não consegue sempre. De vez em quando, de final de semana. Se a gente quiser ir todo dia, a gente pode. Mas a gente não consegue. E, já, e lá fica o quê? Uns 50km? Né? não é longe, mas assim, você já se pensa porque é uma... Mas essa nossa piscina a gente vai ter que mandar vir o piscineiro, é, vai ter que lavar, basear, é. É, vai, acho que vai ter que mexer ali na parte de, de, bomba, de bomba, né? Bomba, gente, tudo. olha isso daqui que coisa mais linda, Eu não vejo a hora de ver eles redondinhos já. Tem a cascata que a gente também funciona tá funcionando ou a gente vai ter que arrumar. Gente, a gente não sabe nada se tá tudo... como que tá isso, essas coisas aqui. Que, se... Tiago, a, a piscina, tá a piscina bem, a não é muito grande, mas para quem só tem chuveiro dentro de casa. Top! Aqui, tá uma, uma ducha, ducha onde você vai tomar banho todos os dias, gelada. Tem água? Temos água, Thiago. Temos água, pelo menos. Tem Glória a Deus, senhor. Que a gente tem que limpar isso. Esse Ó. daqui. É um, não sei o que que é isso, aqui, uma pessoal, floresta. Aqui, eu tenho um negócio em mente que a gente vai deixar bem bonito isso aqui. Mas por enquanto ela é uma floresta. Por enquanto é uma floresta. Tem um macaquinho ali. <risos> Mas é, a gente vai deixar bem bonito, galera. E vocês vão acompanhar essa saga. Se vocês quiserem, gente, ver passo a passo disso daqui, comenta aqui que a gente filma, olha, estamos limpando tal coisa, estamos arrumando, estamos fazendo jardim. Aí, vem daqui, ó, e filma essa, essa parte aqui pro pessoal ver. Vou mostrar Vê. pra vocês. Sobe gente. Ali. Olha isso daqui. Cara, isso aqui é um sonho de qualquer é um. É um sonho, cara. E olha o que que temos. Churrasqueira. Temos uma churrasqueira que na onde, no apartamento onde a gente morava, se a gente quisesse comer uma carne, tinha que ser no forninho. Porque não é. tem churrasqueira lá. Só no salão de festa. Aí você vai fazer um pegar um salão de festa para você... Só entre vocês? Não dá. E olha aqui, gente. Olha isso daqui. Essa olha é a Olha essa nossa... bagunça, galera. Essa é a nossa... <risos> Área gourmet, como que fala? Edícula? Nossa, ah, cara. gente, eu não sei como que chama esse estranho aí. Eu nem sei também, mas é a nossa. Oh, Mas olha isso, olha a sujeira, Tiago. Você tá ferrado pra limpar. E eu? É, eu é. vou ficar só olhando. Caramba. Aqui é a porta lá pra dentro, não vou mostrar. Aí ah, essa daqui é a nossa. A parte da churrasqueira. Vamos olhar ali tudo, mostrar pra vocês. Galera, aqui ó, vocês têm noção de quanto tempo isso aqui tá... O pai ah, estava andando parece uma casa assombrada, abandonada, né? nem sabe se ela é assombrada, hein, Thaís? Que Deus Ó, tem muito bicho. Tem um tem bicho ali, tá vendo? Tem um bicho morto, né? É um jacaré. Um filhote do jacaré. Cadê o jacaré? Beijo dele tá dentro da piscina. Ei! Abre isso daí, ó. Vamos ver, ó. Tem uma pia, pessoal. Aqui. Tem uma pia. Aí ah, tem a churrasqueira aqui, ó. A churrasqueira, olha que churrasqueira grande, cara. Grande mesmo. E ela fica aqui, pessoal, ó, esse aqui sai. É, Ele sobe, demora. né? Ele desce por causa do sol. Sim. Ali a gente vai mandar arrumar, pessoal, o gesso caiu. Tem muita coisa pra arrumar é muita aqui. Muita coisa, galera, muita coisa. E ir. aqui a gente quer futuramente apanhar um fogãozinho, né? Bom, gente, já tem a... Um mas isso é com o tempo. É. O interfone... O interfone tem três interfones nessa casa, tá isso? Tem é, um né? aqui, um ali embaixo e outro em cima. Tá a bom. gente já veio aqui, pessoal. Hoje olhar, abrimos né? ali a casa. Aqui é a lavanderia, é lavanderia, onde eu vou colocar uma cama pro Thiago. Aqui é e a aqui a ele vai dormir. Ali, ó, esfregando as minhas Sim. roupas. Que vai ser o quarto do Thiago. E até a lavanderia tem a visão aqui pra, pra a piscina. piscina. Ai, gente, o Eduardo tudo tá. limpo, arrumado. É grande a lavanderia, né? Por dentro, a casa tá pintada. E é uma coisa que a gente vê a necessidade é. também no apartamento, Thiago, né? É. Porque roupa, gente, pra nossa. lavar e secar no apartamento é uma vida. Quando chove... E ainda tem mais tempo. a gente que vai muito pra sítio, suja muita roupa, barro. Tem que estar tá lavando é. roupa todos os dias. Agora, venho aqui, pra vocês mesmo, o banheiro da nossa piscina. Ai, tem luz! Tem luz. Que lindo! Aqui, tá pra gente, né? Olha lá. Oi! Ó, já tem até um chuveirinho aqui. Tem. Esse espelho aí tá bem feinho, né? É, a gente, a gente vai tudo futuramente né, futuramente de trocar. A gente vai Por enquanto a gente vai limpar e se mudar, né, Thiago? Aí vai aos poucos a gente vai fazendo o que a gente Ó, tá pessoal, fazendo. tem dois, dois ventiladores. Ventilador, isso é ótimo, tem né, Thiago? Apesar bom. de ser bem ventilado aqui, tem uma porta ali, hein? Ó, tem uma porta ali. Não vou mostrar aqui, gente. Aqui é lá dentro da casa. Não vou mostrar. Aqui eu acho que deve ser de uma dispensa para guardar as coisas é, da piscina. piscina né? Sabe o que a gente pode fazer aqui? Ah, colocar as coisas da piscina também, né? Sim. Mas aqui colocar o baú de brinquedo do Cauê, ah, verdade, porque daí é, ele brinca acredito. aqui fora também, né? Tem, ele tem muito brinquedo, fica lá na casa da minha mãe e na casa é, da mãe da Thaís. Tem que que um caramba, dia, uma Ferrari, né? É. E pessoal, essa é a nossa nova casa. A gente mostrando ela por fora, a gente está muito feliz, né, Thaís? Nossa, você está feliz? Mais, muito, ah, muito, muito, muito, muito, muito feliz, velho. Tô, Tô mais sabe? feliz ainda na hora que eu ver você limpando isso daqui. Quem estiver feliz aí junto com a gente, cara, com essa conquista, deixa muito like, deixa um comentário aí para gente, né, Thaís? Lógico que vai ter muito hater, vai ter muita gente falando mal, né, Não, cara? a gente não liga, o importante é que, é que quem está assistindo... Desejando mal para gente, porque a gente sabe que tem... Oh, Ó, o interfone. Chegou, já, acho que é o carrozinho. É. é. Pera aí. É o carrozinho? É o Pessoal. É, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui Vou deixar um videoclipe aí Editor, deixa um videoclipe aí pro pessoal Da nossa casa com o drone aí E agora fica ligado que no vídeo de amanhã Que a gente vai mostrar a nossa nova casa Lá por dentro. dentro Vocês têm noção como que é top lá, cara Muito, muito top Vocês vão se surpreender Fica ligado aí no meu vídeo de amanhã E assista esse videoclipe Tamo junto